E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo para o canal, Ou seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês lembram que eu trouxe um vídeo aqui no Zap Tank, mano? Faz, deixa eu ver aqui, alguns dias, eu não sei quantos dias, duas semanas que faz. Eu trouxe esse vídeo e bateu um k view que foi mostrando o serve 1, eles lançaram o serve 2 e agora já tem que ver. Tinha já voucha, né? Mas a galera pediu para me testar. Então, me trazer esse vídeo, se você curtir, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se for novo e ativar o sininho de notificação. Assim você me ajuda aqui também e recebe todos os vídeos do canal. Não se esquece do seu like que é muito importante, se você tiver condição, se torna um membro aí que essa assim ajuda na qualidade do canal. Eu pretendo trazer novos jogos aqui, mas eu preciso de um computador menor, Tornando membro, assim você me ajuda, fechou? Se você tiver condição, a partir de 3 reais, fechou? Então dá aquela moralzinha, tchê, tchê, é nóis. Ó, vamos entrar aqui, já vou entrar na minha conta. Hein. Beleza. Ó, vou deixar aqui ver o link do voucher e o link do DD Tank. Pra você que quer ver, tipo assim, não gosta de ver direto pro DD Tank, mano. Eu não vou deixar quer ver, eu vou deixar o link curtado, cara. Porque, querendo ou não, o DD Tank não. Não me gera renda, né? Então se você puder me ajudar clicando no link aí que é a URL curtada, é só esperar 5 segundos, pular o um anúncio e cair um DTank. Assim você baixa o voucher e entra no Tank. Se você quiser jogar pelo navegador, vai vale dar sua opção. Navegador é o ocher, fechou? Vou fazer um negócio aqui para ficar melhorzinho com nós todos. Ah. Vale da constelação que é o servidor 1. E vale dar escudo com o servidor 2 O servidor 2, por enquanto Vou mostrar aqui pra vocês Esse voucher que eles fez Eu gostei muito mano, é um voucher muito bom Eu fiz uma live no canal Não sei se vocês estão acompanhando as lives que saem no canal É muito interessante Então, indico você acompanhar Porque assim você tá estar aqui ver É, interagindo comigo, ao vivo E é uma coisa mais top mano Tipo assim, tá a galera toda online lá No chat, pá No The Tank, nós mas senta que vê senta madeira no spray e é isso aí o zumbi não aguenta, tá no gato já tem esse tietinho né o bichão é, um é bravo era do desenvolvimento quem gosta de um servidor da versão nova né mano Totalmente pirata aí de isso daqui o sword também muito de ataque aí um momento que caralho sona espera <risos> basicamente tá assim minha continha aqui ela na live pra entrar aqui você vai vir aqui nesse evento aqui ó evento limitado descer aqui embaixo é um evento aqui ó evento evento abertura vai vir pegar ele infelizmente não vai ter ele no momento né mano e tipo você assim, vai ter um evento aqui ó, troca de pé de pá essa é a quantidade que você vai querer, tipo assim, jogando, entendeu? Adquirindo seu quesito quando você vai jogar vocês apoiar é muito like aqui, eu posso trazer mais vídeo aqui nesse servidor. Não precisa nem né? focar o que vocês acham. Então vamos colocar uma metinha aqui, bem baixa e bem simples de bater. Colocar aqui 60 likes. Porque na live eu pedi 40. Eu pedi 20 likes e bateu 40. Então eu vou pedir 60 likes aqui, eu sei que a gente consegue Vou pegar, vou compartilhar com um amigo É isso aí, mano. Né? a gente consegue sim, confine em vocês Vou mostrar aqui, primeiro eu vou entrar no hall da Fã, Vou mostrar pra vocês, o servidor foi aberto já atualmente é dia 2 Foi aberto dia 1 um, Então às 7 horas no então, dia 2 O top é que é o tal de 15 servidores Deve ter gente com muito PC né galera Tá muito QB forte mas beleza, né? Agora vou vir aqui, ó. Vou botar o Puds aqui. vai. Tá mais? Vou dar um aqui pra dar um... um frame no vídeo também, né? Não ficar tão pequeno. E eu vou lá no TV, acho que eu não vou encontrar ninguém. Tem duas horas da manhã que eu tô fazendo essa gravação. Beleza. Eu já vão vir. Ok. Um pouco mágico, tranquilo, né? eu em esse nível. Tudo bem. Boas horas da manhã, galera. Será que tem gente, ó? Vocês têm noção? Tudo bem. beleza. Vou fazer um PVT rico, vou mostrar pra vocês. Ó. No um entanto, dá 10k de.. Não, 20k por vitória, 10k por derrota. Entendeu galera? Espero que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu te respondo. Fechou? Eu não estou com celular, então eu vou responder na mesma hora que comentar. Vou voar para perto. Será tá que eu vou você? Não, não, tá não tem. Está fumo é? Que isso? Não estou nada nesse jogo. Isso aqui foi Pouca é, Beleza? Já vou mostrar pra vocês como que Dá muito FC mesmo, mano muito. É muito Rapidinho pra você pegar, quer ver? É tipo assim, quem é viciado Tem nega aqui no meu canal que é muito viciado, né? é, é rapidão, mano Você entra aqui, você tá ligado? Opa, rapidinho você já jogou aqui, poder o que mais hard que esse daqui foi errando assim Daí, é complicado Mas seja você já jogou dele tem que da versão 4.1 E viu que era hard, mano Isso aqui vai ser Marrom com açúcar pra você Só ficar focado, fazer as missão Rapidinho você tá forte, mano Tá lá no hall da fama E é isso, né, galera Ó, 20k de cupom por... 20k de cupom por... Olha, 10k de derrota e o servidor é da versão 10.9, tem Lausher, qualidade excelente, porque meu computador não é computador tão bom assim, mas Hot V Tank Avonce e é muito bom mano. Vocês apoiaram aí, ó, eu vejo a quantidade de likes que eu pedi que foi 60 likes, eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês aqui no servidor, um servidor muito bom mesmo. E vai estar o link na descrição, com RL curtada, infelizmente, a gente fornece assim, né? Se a gente fosse pato claro, por lado, a Moni e daí quer ver, tá ligado né, trazer daqui na né? sou sincero galera, tipo assim, quando a gente grava aí os Tank, infelizmente por trás aqui o gera alguma coisa né mano então, Não adianta eu vir cá, ser mentiroso, falar, trazer o Tank e achar que tudo é as mil maravilhas, porque não é, a gente quer ver eu tenho que ver de pagar a internet Então, a forma de me retribuir É se tornando membro Ou eu ir curtando a URF Porque tem gente que é muito ignorante Não tem coragem de virar membro às vezes tem condição, mas não virar membro Falta aquele de empatia assim, e tal Mas fora isso, tá tranquilo mano Não precisa, de, deixa o like Já deu um suave, o seu like, já tá muito bom Se você não tiver condição Mas se tiver condição, quiser ajudar o canal Quer ver o senhor Tietchan jogando no Free Fire Problema Fortnite e outros jogos, e fazendo live com isso é só apoiar o canal sendo membro, renovando membro, ajudando, comentando, dando like. É isso que eu peço. É a única coisa que ajuda o YouTube a crescer, entendeu? Mas nós, mano, espero que vocês tenham gostado desse servidor. Mas tá aí os links aí, como eu disse pra vocês. E entra, é galera, presta é a conta da PMNMI, aí ó, Nick Senhor Tieti, aí ó. Não tem um traço, mas está aí. Nick Senhor Tietê. O geral tá jogando. E é isso, né, mano? Muito obrigado por assistir esse vídeo até esse momento. Não esquece de deixar o seu like. Se for novo, ativa o sininho de notificação. Se for novo, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Se tiver condição, se torna um membro. A partir de 2,99. É nóis. No próximo vídeo. Um abraço do Senhor Tietê. E eu vou desprepar uma live pra vocês. show É nóis. I am on a whole Billy only fuck you over cause you let him I guess you didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you you're special so Certain it's your love that holds me together hey, hey, you say he been